Konami que era famosa por seus jogos nos arcades, mas foi no Nintendinho e no MSX que começou a produzir jogos. A trajetória da Konami na SEGA começa em 1990 no Mega Drive, justo no começo da década. Assim como a Capcom, seu suporte foi menor, mas mesmo assim surgiram vários clássicos da empresa para o Mega Drive. No começo da era 16-bits, a Nintendo manipulava a maioria das grandes desenvolvedoras com contratos de exclusividades de games para suas plataformas, fato que prejudicava bastante a SEGA com seu Mega Drive. Felizmente, durante os anos 90, esse monopólio acabou e os games que antes eram vistos apenas no console da Nintendo, começaram a sair nos consoles da SEGA. Junction? foi um dos primeiros jogos lançados para o Mega Drive em 1990 e é um jogo não muito conhecido e também não foi muito bem para um começo bem discreto da Konami para o Mega no entanto era outra soft house que publicou o objetivo de cada nível é fazer com que a bola vermelha ao redor do campo atravesse todas as pontes, que furam para fora dos limites dos níveis, movendo os azulejos em torno da mesma, resolvendo assim o quebra-cabeça. Se a bola bate um espaço vazio, atinge um nível limite ou cai no buraco, você perde a bola. É semelhante ao Marvel Madness, mas é bem fraquinho viu, para um começo. Tenage Mutant Ninja Turtles The Rapstone Haste foi lançado em 1992, depois de ganhar versões em vários sistemas e plataformas. Mas foi nessa época que o nosso querido Mega Drive recebeu pela primeira vez um game das simpáticas tartarugas. O jogo utilizava vários conteúdos e conceitos dos títulos anteriores, mas também apresenta novidades exclusivas para o console da SEGA. Nossos heróis estão relaxando em seu lar nos esgotos e obviamente comendo uma pizza é, e assistindo a amiga repórter Amprio pela televisão, quando de repente ela mesma e seu público testemunha o destruidor que faz aparecer a estátua da liberdade e a ilha de Manhattan inteira. Ele então anuncia que tem em mãos o poder da pedra Hyperstone da dimensão X e que pretende usá-la para dominar o mundo, desafiando as tartarugas para tentar impedi-lo. Nada fora do normal no cotidiano de nossas amigas devoradoras de pizza. Assim, começa a ação pelos esgotos de Nova York, com os ninjas do clã do pé pipocando na tela para enfrentar as verdinhas. Como já era de se esperar de um game da Kunami, o nível de qualidade artístico é excelente, bem próximo aos originais de arcades. Aí apresentando uma boa gama de variedades e animações, o design dos personagens inimigos, especialmente os chefões, também apresentam bem na tela, com toque estilizado de desenho animado que sempre marcou os games da série. Jogar com um amigo então é pura diversão, coloque na dificuldade mais difícil e veja a tela encher de inimigos, os comandos são precisos e agora há um botão exclusivo para a corrida, o que te deixa tudo mais dinâmico e fácil de realizar do que os habituais dois toques no direcional para correr. The Hyperstone é um game extremamente divertido e viciante, que aproveita bem as capacidades dos 16-bits da SEGA, e nos entrega um excelente título de pancadaria em 2D, que não vai decepcionar os fãs de um gênero para matar a saudade dos bons e velhos tempos da Tartarugas Ninjas. Sunset Riders foi lançado em 1992 para o Mega Drive, a primeira grande mudança está na escolha dos personagens, ao invés de 4 como no original, apenas 2 eram possíveis, Billy e Cormano, 4 dos 8 chefões originais estão presentes, mas os 4 estágios são divididos em 2 cenários, tornando o jogo tão longo quanto o original. Outra diferença está no estágio de bônus, onde na versão de Mega Drive, Devemos cavalgar um cavalo atrás de uma carroça enquanto uma mulher joga moedas e vidas extras pelo caminho do jogador, mas apesar de todas essas mudanças, existe um modo extra, que é uma jogatina de dois em modo versus, onde cada um tende a atirar no outro até uma vida deles acabe. É uma versão extremamente diferente da versão do Super Nintendo, mas ainda assim muito legal, apesar dessa versão ser muito capada em comparação ao Super Nintendo, todos nós sabemos que o Mega Drive pode fazer muito mais que isso, que é uma prova só olha a versão que o Mestre Pyro está fazendo no canal dele. Tiny Toons Adventure Buster Rider Tyr's foi lançado em 1993, a Konami percebeu que os desenhos estavam fazendo muito sucesso e resolveu criar seus próprios jogos. Tiny Toons foi um sucesso de vendas no Mega Drive, superando a versão de Super Nintendo, com mais diversão e conteúdo. O jogo simplesmente incrível em todas aquelas fases e mestres complicados, usando a franquia de desenhos da Warner Bros. A Konami conseguiu atingir um sucesso no console da SEGA. Além disso, os gráficos é, e a trilha sonora também chamam a atenção, ambos explorando bem a capacidade do Mega Drive, com personagens e inimigos fiéis ao desenho animado, a trilha sonora encontrando com o mesmo carisma, o típico de jogo bonitinho para toda a família. Tiny Toons do Mega é diferente do jogo do mesmo nome que foi lançado para o Super Nintendo. No Super Nintendo temos perninha que deve percorrer fases seguidamente, coletando estrelas e saltando e correndo muito. Já no Mega Drive temos um mapa para nos guiar que nos dá a possibilidade de voltar em qualquer fase para explorá-la novamente, inclui a possibilidade de duas saídas em algumas fases e temos um sólido profundo jogo, aonde a exploração é elevada ao ponto máximo como parte da jogabilidade, e se tratando de gráficos e trilha sonora, são Florestas, cavernas, cachoeiras, montanhas e muitos outros cenários típicos de jogos de plataforma. O jogo tem gráficos belíssimos e usa muito bem a paleta de cores do Mega Drive. Como o jogo se desenvolve em um enorme mapa, dá para sacar as fases pelo próprio mapa que começa numa floresta, passa por uma caverna, vai em um vulcão e desce na cachoeira, e por aí vai. As músicas são memoráveis, os temas do desenho estão presentes, alguns até remixados, mas nunca sem a sua real essência. O jogo tem músicas cativantes que mudam conforme a fase. Temos músicas alegres, como a primeira fase, temas mais sombrios em cavernas, mais heavy metal na parte dos vulcões. As melodias do jogo realmente fazem diferença aqui. Na jogabilidade, jogamos com perninha que corre, salta e consegue rebater em paredes até rastejar. Ou seja, todos os movimentos que um personagem do estilo precisa ter. Em algumas fases, é possível alcançar uma grande velocidade para subir em morros. E é preciso passar rastejando por fendas nas cavernas e pular e escalar paredes para escapar de alguns buracos e etc. Muitas fases têm passagens escondidas, que escondem vidas, energia e também os bônus. Cartinhas com o rosto de algum personagem do desenho, que pode ser chamado na fase para lhe ajudar. A cada área nova do mapa, um novo personagem está disponível. Tiny Toons Adventure Buster Hidden Trezor representa os personagens do desenho com muita qualidade no Mega Drive um game que não deve em nada para o jogo nenhum do mesmo gênero um jogo colorido, bonito, viciante e ótimas músicas e uma excelente duração de jogabilidade replay Lethal Forces foi lançado em 1993 para o Mega Drive um jogo de arcade feito em 1992 pela Konami ele foi portado para o Mega Drive e Sega CD em 1993 Bem como para o Super Nintendo também, Lethal Forces foi construído para jogar com a pistola Justify da Konami, embora que o joystick também funciona. A arma virou motivo de controvérsias às autoridades dos Estados Unidos devido à censura pesada no país, tanto que a arma é da cor azul para não chamar atenção e não confundir com armas de verdade. O jogo é semelhante a tantos outros do estilo Heiogun. Você é um policial ou um justiceiro que tem que atirar em bandidos. O legal da Konami é que ela sempre inovava. Foi classificado para maior de 17 anos na antiga classificação. O Pocket Knight Adventures foi lançado para o Mega Drive em 1993. Talvez vocês não conheçam o Spaxter, o bichinho mais carismático e supersônico da Konami. A principal arma de Sparkster é sua espada, que ele pode usar para disparar um projétil de curto alcance, no entanto ele vai fazer maior dano no inimigo se ele, foi... se ele faz contato direto. A espada também pode ser usada ao carregar o jetpack segurando o botão, ao carregar o jetpack até que a barra de energia está cheia e fará a Sparkster uma rotação no local girando sua espada em todas as direções. Isso vai fazer dano adicional aos inimigos próximos e é útil quando Sparkster é cercado. Liberar o botão enquanto empunha a direção faz com que Sparkster voe brevemente nessa direção com sua espada para a frente também fazendo dano a qualquer inimigo que ele colidir. O jogo é incrível, muito difícil, não foi lançado aqui no Brasil, não sei por que da Tectoy não trazer essa belezura para cá. O jogo é um baita game de plataforma, Sparkster. Utiliza sua espada como um boomerang de energia para deter seus inimigos. Essas habilidades são completamente pela capacidade de se pendurar pela cauda, pular voar pelo cenário com seu jetpack em diversas direções, mas é diferenciada a jogabilidade equilibrada pela dificuldade do jogo, fazendo deste um game nada fácil e repleto de desafios. Personagem e cenários são bem coloridos e detalhados, sendo um jogo muito carismático pelos seus traços de estilo cartoon. A diversidade na arte do game consegue distinguir muito bem uma fase da outra, dando a impressão de que se está muito longe, passando uma gostosa sensação de progresso. A trilha sonora é composta por músicas muito agradáveis de maneira geral. A som de track tem bastante personalidade, sempre fazendo um contraste entre agudos e graves. As músicas das salas dos chefões são sempre inquietas e inconstantes aumentando a tensão na hora de enfrentar os chefes. Vale lembrar que na equipe de compositores, a Konami colocou profissionais de peso com destaque, a Akira Maioca e Mishiro Ayamani. Com um total de 7 fases, um bom desafio, Rocket Knight Adventure se destaca pelo seu carismático cavaleiro com jetpack, o Sparkster, uma boa história uma jogabilidade rica, o um estilo de desenho animado, somado a uma bela aventura mais complexa, que faz deste game um bela, dentre outros muitos games protagonizados por muitos animais antropomórficos que invadiram o mercado de game nos anos 90. Tenões Mutantes Ninja Turtle Tornamente Fighters foi lançado para o Mega Drive em 1993. As simpáticas tartarugas amarguravam a queda de popularidade. E a era de ouro dos jogos de luta nos agraciava com Street Fighter 2, Mortal Kombat e os diversos títulos do Neo Geo como Art of Fighting, World Heroes e Fatal Fury. Apesar de já ter mostrado todo seu poder de tartaruga nos títulos anteriores, a Konami estava prestes a lidar com a mesma marca em um novo gênero, cujo a mecânica é bem mais complexa que um beating up, e também era bem mais ríspida, para um público muito mais exigente, que frequentemente faziam disputas em várias partidas com todos os grandes elementos e mais memoráveis de jogos de luta até aquele momento tanto pela Capcom, quanto pela CNK já foram apresentados para eles num ano comum de lançamentos multiplataformas simultâneos entre concorrentes, que passou a se tornar frequentes no decorrer dos anos, Tartarugas Eternalmente Fighters também ganhou versões para o Nintendinho 8-Bits e Super Nintendo, sendo que as versões desses sistemas são completamente diferentes da versão de Mega Drive, a versão para o Super Nintendo é a mais prestigiada e também considerada melhor e mais completa, não é exagero. Para uma concorrência acirrada entre dois consoles rivais de 16-bits, Super Nintendo e Mega, a Konami fez pouco na versão de Mega Drive. A versão de Mega Drive é colorida, mas se formos por exemplo comparar com a versão de Super Nintendo, é graficamente mais bonita e bem mais acabada, com animações que parecem fluir com mais naturalidade. Mas eu não gosto desse jogo que eu não entendo é o um motivo da Konami fazerem isso, é como tentar dar tiro no próprio pé, enfim, há quem goste do game. Zombies At My Neighbors foi lançado em 1993 para o Mega Drive, jogo clássico e divertido produzido e renomado estúdio de, da LucasArts e publicado pela Konami. O jogo é um hyper divertido, você controla dois personagens e tem que pegar armas de apetrechos em diversas fases o game tem a cara de filmes trash dos anos 80 com zumbis bastante escaricatos sendo representados comicamente, nada assustador claro que em alguns momentos pode bater um nervosismo mas se deve à necessidade de pensar e agir de maneira rápida para que tudo dê certo, pois alguns inimigos são bem estruturados e possuem armas como serra elétrica, facas por exemplo, a premissa é simples, avance pelo cenário, enfrente os inimigos e chefões das fases, e salve todas as pessoas do mapa, para resgatar, alguém basta passar por cima, que automaticamente ele já está seguro, como era de tradição na época, após a missão, uma pontuação era gerada, que variava de acordo com seu sucesso naquela fase. Falando em níveis, eis um ponto forte impressionante no game: são mais de 50 níveis diferentes, consequentemente, os mapas são relativamente curtos e cada um possui seu próprio design, o que para o seu tempo é algo praticamente inédito: campos de futebol, pântanos, fábricas e cavernas com armadilhas e ossadas pelo chão dá para ver tudo um pouco em cada de uma das ecléticas áreas do jogo. A trilha sonora abusa do poder do Mega Drive e se destaca pela ótima qualidade de arranjos complexos, sinfonias sombrias com agudos distorcidos, partidas graves repetitivas e assombradas por sons inesperados no meio das músicas que combinam com a proposta do jogo e seus cenários. Zombers até Mabels é, chegou a receber uma sequência com o nome de Ghost Patrol O título, Zombie Até My Neighbors É uma joia rara Tempo repleto de tantos games de plataforma E por isso, todos aqueles que são fãs de uma experiência original Uma boa jogabilidade e desafio Deve se aventurar pelo game Que a Sylvania Bloodlines foi lançado no Mega Drive Em 1994, a Konami ela tinha diversas franquias de sucesso para os consoles da Nintendo. No entanto, eram exclusivos e acabou com o início de diversos jogos para o Mega Drive, trazendo uma qualidade incrível mostrando a potência do console da SEGA. O Castlevania foi uma prova que o Mega Drive pode muito. O jogo é lindo, a jogabilidade é perfeita e com qualidade. A Konami acertou em cheio nos detalhes do sangue. Na Europa, o jogo ficou conhecido como Castlevania. The New Generations e sem sangue, Bloodlines se inicia em 1917 e não apresenta o clã Belmond, que era destaque nos jogos anteriores. Comparando os outros jogos de, de Castlevania, Bloodlines foi mais rápido e mais dinâmico, por exemplo, e é possível soltar nas escadas, armas podem ser adicionadas e também troca de sub e equipada, o jogo caiu no gosto do público. Alguns cenários apresentam um design artístico bastante inspirado, como as fases que se passam dentro de castelos, com um nível de detalhismo muito grande, como as vidraças se estilhaçando por causa do uivo do subchefe da primeira fase. Outras áreas apresentam alguns efeitos especiais visuais incríveis, como a torre que se balança na terceira fase, as animações dos personagens, que também estão bem detalhadas, os inimigos, parte importante de um game do Castlevania e também Estão muito bem representados, com as já clássicas caveiras, zumbis, cabeças de medusas, gárgulas e outras criaturas medonhas com destaque de subchefes e chefões que oferecem um alto grau de desafio aos jogadores. A primeira fase, dentro das ruínas do castelo de Drácula, inclusive lembra muito o primeiro Castlevania para o Nintendinho. Depois de ser refeito nos Super Nintendo, os gráficos não se apresentam de uma maneira mais dark igual mas, como na maioria dos outros jogos, com que os cenários são mais coloridos que o de costume. Castlevania Bloodlines é com certeza um jogo digno da clássica franquia, com um dos melhores jogos do Mega Drive, apresentou novos elementos como dois personagens selecionáveis, bastante sangue e cenários que passam por toda a Europa, tudo isso sem perder a sua essência e marcas registradas, como os inimigos clássicos e mecânicas típicas da série, apresentando excelentes músicas, bons gráficos e um alto desafio, um título mais do que recomendado para você que é fã do Mega Drive, Drive ou da série Castlevania Sparksters Rocket Adventure 2 lançado em 1994 para o Mega Drive com a qualidade melhor e uma jogabilidade diferente Sparkster chega ao console da Sega contudo no entanto sem o mesmo brilho do seu antecessor depois de ser resgatado por Sparkster no primeiro jogo o reino está sobre ataque dessa vez o império de jedol que é liderado pelo rei de jedol além disso sparkles também deve enfrentar seu rival axel que foi enviado pelo rei para sequestrar a princesa sherry o primo da princesa o jogo é semelhante a seu antecessor o jogador pode saltar atacar com a espada usar um foguete para voar curtas distâncias ao executar é, pulos na parede com seu jetpack o jogador opera seus impulsos para frente ao contrário do primeiro jogo os tempos para carregar o jetpack são mais curtos o jogo segue a mesma mecânica do original sendo que a grande destaque aqui é o design dos cenários que são muito mais bem feitos e mais bem construídos para testar a habilidade dos jogadores com ação tanto no horizontal como na vertical em relação ao seu anterior o jogo está mais veloz para acionar o jetpack do personagem, não é preciso mais ficar segurando segundos como antes, ele carrega sozinho, deixando a ação bem mais dinâmica. Não há slowdowns aqui, mesmo com a tela recheada de inimigos e explosões, graças ao seu rápido processador do Mega Drive. Os cenários são mais abertos para aproveitar a velocidade do Sparkster, mas também contamos com lugares fechados e longos corredores e paredes que os personagens pode usar para ricochetear e alcançar novas áreas. Aliás, o jogo é recheado de zonas escondidas, exploradores que vão se divertir procurando vidas e itens extras escondidos. Algo que existe apenas nessa versão e a possibilidade de se encontrar seis espadas mágicas escondidas nas fases para se transformar no Golden Sparkness possui ataques muito mais fortes e pode voar muito mais rápido. É o Super Sonic fazendo escola por aqui. Em termos gráficos e visuais, o jogo possui um selo de qualidade Konami, com bons cenários de fundo, boas animações e design criativo de inimigos e tem mais personagens, especialmente os chefões. Porém, ele, é infelizmente, não utiliza os mesmos truques gráficos do game original, usando para ultrapassar os limites do Mega Drive com efeitos de zoom em rotação, por exemplo, a trilha sonora é muito boa por conta de temas inspirados. Afinal, foi composta por Yashiro Yamane. O jogo possui seis fases, no total, com áreas bem variadas, passando por florestas, desertos e fortalezas. O nível de dificuldade está bem baixo, se compararmos com seu antecessor. Então quem se deu bem no primeiro jogo não deve ter grandes dificuldades por aqui, apesar de não ser o melhor do que o primeiro jogo, mas mesmo assim ainda é um excelente game. Spark The Rocket Knight Adventure 2, possui um excelente nível de qualidade e conseguiu oferecer uma ótima experiência como jogo de plataforma em 2D, muito sólida e divertida. A versão de Mega Drive se destaca pela velocidade e design dos cenários, que são bem criativos na, com ação vertical e horizontal. Não há e não é tão linear como nos Super Nintendo. Contra Hard Corps, lançado para o Mega Drive em 1994. Konami, você está de brincadeira, né? Puta, jogo incrível, usou muito a potência do console da SEGA. Contra Hard Cops, é um daqueles jogos totalmente frenéticos e difíceis que o jogador se sente na vontade de quebrar o controle. A versão japonesa possui três barras de sangue e já a versão americana é muito difícil mesmo. O jogo foi criticado e se tornou uma versão de robôs na Europa, New Zid está construindo uma fortaleza de mechas com o intuito de destruir a humanidade, somente os quatro guerreiros para salvar e metralhar de um jeito que tem de ser, as fases estão bem elaboradas com os inimigos gigantes na tela, assim como o design dos personagens com muitos sprites, explosões muitos mais muitos tiros mesmo, para tudo cotelado, os cenários são bem longos, com ação tanto na horizontal, quanto na vertical, com vários inimigos que exalam criatividade, além disso, há diferentes finais, que é inclusive um secreto, em que seu personagem volta para a pré-história. As rotas alternativas que são decididas ao longo das partidas, fazendo com que tenha um interessante fator alto de replay. O sistema de armas foi totalmente refeito, diferente de Contra 3, que permite ter até duas armas e um número X de bombas. Cada personagem tem agora quatro tipos de armas diferentes. Como são quatro personagens diferentes, temos no total 16 tipos de armamentos à disposição. Essa diversidade leva o jogador, com um ou dois jogadores simultâneos na tela, ter que experimentar cada personagem para ver qual deles se encaixa melhor na sua maneira de jogar, o que se torna um grande ponto positivo. E colocando mais tempero, cada personagem tem características positivas e negativas, que, por exemplo, ao selecionar o robôzinho Brownie, será necessário Algumas vezes para que seus tiros cheguem a uma determinada altura, enquanto que Brand Fang, o lobo geneticamente modificado, o seu pulo tem uma altura é, normal. Um dos elementos mais interessantes de Contra Hardcops é sua belíssima trilha sonora que se encaixa perfeitamente no estilo do jogo. Consegue se destacar com temas eletrônicos, mostrando que os programadores da Konami sabiam trabalhar muito bem com o Mega Drive. Contra Hard Corps, com certeza um dos melhores jogos da franquia. Simplesmente um título imperdível para se jogar no Mega Drive, em especial os games que curtem desafios hardcores. Tiny Toons Acne All Stars, lançado em 1994 para o Mega Drive, agora com muita diversão em futebol, basquete, boliche, bater no Valentino e corrida com obstáculos fazem parte do jogo. Tem um modo de história também. O futebol é jogado por 4x4, sendo que um deles, o goleiro, é controlado pelo computador. Já o basquete é 3 em 3 nesses dois esportes. Que se encontram com a maior parte da diversão do jogo Os personagens são bem distintos entre si Uns são mais velozes, outros se recuperam mais rápido E também tem aqueles que ficam melhor no gol ou na linha Além disso, cada um tem uma espécie diferente E alguns deles são bem originais e legais de se usar Há também um limite Ao adicional especial ao seu personagem, fica cansado que acarreta em diminuição da velocidade do poder de chute ou arremesso. Enquanto estiver nesse estado, você não poderá usar o especial. Ele retorna ao normal quando sua barra de fadiga estiver abaixo da metade. Enfim, Tiny Toons Acne All Stars tem tudo que os fãs do estilo gostam. O problema é que ele é meio fácil. Em pouco tempo você não terá grandes dificuldades para vencer no mesmo nível, mais difícil. A solução é jogar em multiplayer, já que o jogo comporta até 4 jogadores. Garanto que você e seus amigos se divertirão bastante. Animaniacs foi lançado no Mega Drive em 1994. Ao longo do jogo você vai controlar todos os três com um esquema semelhante ao Donkey Kong Country. Basta pressionar um botão para passar o comando para o próximo personagem. Estando no controle do personagem, basta apertar o botão de ação para fazê-lo usar sua habilidade. A princípio, você pode achar essas habilidades estranhas. Em todas as fases, você precisará mover muitas caixas para liberar o caminho. Também haverá muitos quebra-cabeças envolvendo essas caixas que podem fazer o jogador ficar muito tempo travado. A habilidade de DOT também é muito útil, principalmente para tirar nos inimigos ao caminho também você pode usar para fazer o pombo trazer algumas plataformas móveis para perto dos irmãos Warner a trilha sonora é excelente a música tema é a mesma do desenho e cada nível tem sua própria música cada ato é divertido e vai ficar na sua cabeça os efeitos sonoros são padrão para o gênero não há realmente nada do que reclamar. Os gráficos também são excelentes. Tudo no jogo é brilhante e colorido, fazendo um ótimo uso da paleta de cores do Mega Drive. Cada personagem é bem animado e tudo parece exatamente como no desenho. Os ambientes também são detalhados. Minha única reclamação é que não existe animações extras durante as situações especiais. Não há equilíbrio na borda de plataformas aqui. Afinal das contas, Animaniacs é um jogo sólido que faz justiça à sua licença. Sua mecânica de jogo é baseada em equipe e uma inovação interessante sem dúvida influenciou os jogos nos consoles atuais. Ainda assim, mas poderia ter sido bem mais feito e concretizar a ideia melhor. Se você está procurando um título com o qual possa se divertir, Animaniacs é um bom jogo e definitivamente vale a pena dar uma olhada nele. International Superstar Soccer Deluxe foi lançado para o Mega Drive em 1996. O jogo é, originalmente foi lançado para o Super Nintendo em 1995, e depois de um ano foi portado para o Mega Drive pela Konami via o estúdio Fator 5, que cuidou da, da adaptação. A Konami vê com tudo e mostra que pode fazer um bom futebol para o Mega Drive. Combinação perfeita de um jogo de futebol com toda a emoção, da família aos finais de semana. Essa versão ficou pau a pau com a versão do Super Nintendo e não devem nada. A Konami e a Sega resolveram apostar suas fichas no Mega Drive. A vida é um constante volta e muda todo momento e os consoles também. E infelizmente hoje em dia a Konami não é nem a sombra do que já foi um dia e este vídeo é apenas uma homenagem à antiga Konami e seus jogos maravilhosos. Bom, vou indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal, vejo que tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não está inscrita no canal galera, bora clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber todas as atualizações do canal, e valeu falou, até a próxima, fique com Deus, fui!